Bem-vindo, bem-vinda ao dia 11 desse desafio de meditação de 21 dias com Deepak Chopra. Estamos honrados e agradecidos por ter você de volta e por compartilhar seus comentários sobre esse primeiro desafio de meditação. A abundância e a lei do menor esforço. Esse é o tema da meditação de hoje. O Universo é uma sinfonia elegantemente orquestrada. Quando o nosso corpo e mente estão em concerto com o Universo, tudo se torna espontâneo e sem esforço. A exuberância do Universo flui através de nós em alegre êxtase. Esta é a essência da lei do menor esforço. Confiando que todo o Universo está como ele deve ser em perfeita harmonia. Na nossa meditação de hoje com Deepak Chopra experimentaremos que quando temos esse conhecimento dançamos no ritmo do cosmos, vivendo a vida com conforto, facilidade e libertando-nos da crença de que a abundância é produto da luta. Quantos de nós não temos essa falsa crença, mas hoje começaremos a libertá-la. Relaxe, abra sua mente, explore com todos os seus sentidos a mensagem que nos traz Deepak Chopra. A lei do menor esforço nos diz que podemos fazer menos para receber mais, mas primeiro devemos praticar a aceitação. The more readily you accept the circumstances of your life as they are in this moment, the easier your life becomes. Quanto mais facilmente você aceitar as circunstâncias da sua vida como são nesse momento, mais fácil será vivê-la. Quando você está lutando contra este momento, você está realmente lutando contra o universo. E, embora você tenha a intenção de a sua vida se mudasse de alguma forma, aceitar como está, agora, você está em uma posição melhor para atingir seus objetivos. Quando você luta contra este momento, na realidade, está lutando contra o universo inteiro. E ainda que tenha a intenção de mudar a sua vida de alguma maneira, aceitá-la como ela é no momento presente vai deixar você numa melhor posição para alcançar as suas metas. We have likely all heard the maxim, no pain, no gain. That we have to work diligently to achieve what we want in life. O dito popular: sem luta não há vitória diz que temos que trabalhar muito para alcançar aquilo que queremos na vida. However, the law of least effort teaches us that when we act in harmony with nature, established in the knowledge of our true self and motivated by love, we can create the success and good fortune we desire with effortless ease. Porém, a lei do menor esforço nos diz que quando atuamos em harmonia com a natureza, fundamentados no conhecimento do nosso verdadeiro eu e motivados pelo amor podemos criar êxito e a boa fortuna que desejamos com facilidade e sem esforço. Para pôr em prática a lei do menor esforço Aceite todas as pessoas e as circunstâncias da sua vida exatamente como são. Assuma a responsabilidade da sua vida sem culpar a si mesmo e sabendo que tudo é como deveria ser. Practice defenselessness and relinquish the need to convince or persuade others of your point of view. Pratique a não resistência e renuncie à necessidade de convencer e persuadir as outras pessoas sobre o seu ponto de vista. As we prepare to meditate together, let's return our attention to today's centering thought. Ao nos prepararmos para meditarmos juntos, Preste atenção ao pensamento central de hoje. Eu espero e aceito a abundância que flui facilmente para mim. Eu espero e aceito a abundância que flui facilmente para mim. Now let's begin. Então, vamos começar. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. Encontre uma posição confortável, coloque as mãos suavemente relaxadas com as palmas voltadas para cima e feche os olhos. In this moment, go within to that place of inner quiet. Where we experience our connection to the higher self. Neste momento, dirija-se ao lugar mais íntimo do seu ser. Aquele lugar de quietude interior onde experimentamos a conexão com o nosso Eu Superior. Libere-se de todos os seus pensamentos e comece a se concentrar na entrada e saída do ar, na sua respiração. Em cada inspiração e expiração, deixe-se levar a um estado de maior relaxamento, comodidade e paz. gently introduce the sanskrit mantra for the law of least effort repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. agora suavemente introduza o mantra sânscrito para a lei do menor esforço repetindo-o mentalmente e deixando fluir com facilidade e sem esforço om daksham nama my actions achieve maximal benefit with minimal effort minhas ações produzem o máximo benefício com o mínimo esforço om daksham nama om daksham nama whenever you find yourself distracted by thoughts sensations in your body Or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Quando você se sentir distraído em seus pensamentos, por sensações do corpo ou sons do ambiente, simplesmente retome sua atenção e continue repetindo mentalmente o mantra. Om Daksham Nama Om Please continue with your meditation. Por favor, continue com a sua meditação. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra eu tomarei conta do tempo e ao final escutará tocando um suave sino para avisar que é hora de parar de repetir o mantra. OM DAKSHAM NAMA OM DAKSHAM NAMA OM DAKSHAM NAMA It's time to release the mantra. Chegou o momento de parar de repetir o mantra. Please bring your awareness back into your body. Traga sua consciência novamente ao seu corpo. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. Tome um momento para descansar, Inspirando e expirando, lenta e profundamente. When you feel ready, gently open your eyes. Quando estiver preparado, preparada, abra os olhos lentamente. Ao prosseguir com o seu dia,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 The